Nota de passagem, a gente usa no dedilhado para fazer uma frase. Então, por exemplo, eu tenho dó maior aqui, ó, tá? Entre a tônica e a terça, eu tenho a nona. Tá vendo? Então, ó, posso usar a nona como nota de passagem. Beleza? Cheguei na corda. Vou usar no no lá menor, ó. Fá. Beleza? Então, isso são notas de passagem, tá? Qual que é a base teórica da nota de passagem? A base teórica da nota de... teórica, né, da nota de passagem é você pegar notas da escala e colocar no meio do acorde, tá? Então é muito importante que você saibam a tonalidade que a música se encontra, tá? Por quê? Porque eu posso usar a escala toda. Tá vendo? Então assim, nota de passagem se resume isso, tá? A usar notas da escala para andar nos acordes, beleza?